Viva, amigas! Desenvolvi aqui uma maneira de subir sem ser com as três correntinhas. Estamos aqui, agora temos aqui a pontinha pequenina e damos já aqui uma laçada. Ao fazer isto, já ficamos com duas aqui na, na agulha. Né? Aí está. E agora, outra vez, laçada com a cortinha, temos sempre duas agulhas, duas, duas laçadas na agulha e aqui está um ponto top para fazer só o ponto alto normal. Isto é bastante útil porque as correntinhas de início são chapadinhas, não têm volume. E este tem volume, ou seja, tem corpo. Top, né? Top mesmo. Reparem que é muito interessante. Tem a mesma altura do ponto alto e a mesma aparência do ponto alto. Uma forma de